Foi o único, mas é o cara é um cara complicado. Né? Agora, todo mundo agradece. Poxa, obrigado... Ai, a gente...